Olá a todos, hoje é 8 de outubro, um dia depois das eleições de primeiro turno e agora eu converso com vocês não mais como candidato, mas como vereador eleito. Graças a vocês eu tive 42 mil votos, fui o 19 vereador mais votado nessas eleições e vocês todos demonstraram que mais do que nunca a sustentabilidade é uma questão fundamental e precisa estar presente no dia-a-dia dia da Câmara. Eu quero aproveitar para agradecer a Marina Silva, agradecer toda a minha equipe que brilhantemente compartilhou com vocês todos os momentos da campanha, agradecer a produção de vídeos, produções de texto, enfim. Nossa campanha foi muito rica, ela foi exemplar. E quero aproveitar esse momento para fazer um pedido. Assim como vocês adotaram essa candidatura para vereador, eu gostaria que vocês continuassem adotando o mandato como o nosso mandato, para que ele seja relevante, significativo e faça uma verdadeira diferença na Câmara e coloque a questão da sustentabilidade no coração da discussão política e na elaboração das leis na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigado e até breve.